Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como eliminar a barriga pochete depois dos 40 anos? Ai, professor, eu tenho uma barriguinha aqui, pochete, sabe? Eu me mato de fazer abdominal lá, ímpar, jogando a perna pra cima, levantando o joelho, um monte dele. E a minha barriga, barriga não some. O que, que eu faço? Ai, professor, mas eu sou magrinha em tudo, eu só tenho essa barriguinha aqui embaixo, embolenga, Pochete. Eu quero perder ela, mas eu não quero emagrecer no resto, tá? O que, que eu faço? Quer saber o que fazer? Vem comigo! Primeiro, preciso te explicar o que é barriga pochete. Barriga pochete é acúmulo de gordura subcutânea na parte baixa do abdômen. O que, que é gordura subcutânea? É a gordura que fica entre os seus músculos abdominais e a então quando você pega, aperta e sente molezinha aquela pochete ali, aquilo que você tá pegando é gordura por baixo da sua pele. Então, independente se você tem gordura no resto do corpo ou não tem gordura em nada, é magrinho, magrinha, mas tem aquela gordurinha ali no final da barriga, tem aquela pochete lá embaixo que te incomoda, aquilo... É gordura. Então, sabendo que a pochete é gordura, não interessa se você tem gordura no resto do corpo ou não, se já é magro ou não. Você vai precisar eliminar gordura para poder eliminar a pochete. E para isso, não existe abdominal específico para eliminar a gordura da parte final da barriga. É pior, não existe abdominal para eliminar gordura, sabe por quê? Porque o exercício abdominal, ele trabalha o músculo do abdômen. E o que você deseja fazer é eliminar a barriga, a barriga pochete. Então você precisa compreender que abdômen é músculo, abdominal trabalha músculo, barriga é gordura. Para eliminar a barriga, você vai ter que cuidar da sua alimentação depois dos 40 anos e fazer exercícios que acelerem o seu metabolismo para poder queimar essa gordura. Esses exercícios para queimar a pochete são exercícios em alta intensidade, ou melhor, na intensidade ideal para você, que pode ser feito na academia, em forma de circuito juntamente com a musculação. Por quê? Para você poder fortalecer os seus músculos, manter e até ganhar massa muscular, e junto com isso, acelerar o seu metabolismo para você perder somente a gordura da barriga. E digo mais: esses exercícios não é ficar fazendo o abdominal ou exercícios específicos. Não. São exercícios que trabalham vários músculos ao mesmo tempo como leg press, agachamento, supino, barra, é, puxadores, remadas. Por quê? Porque trabalhando vários grupos musculares ao mesmo tempo. Há uma alta demanda energética, há um estímulo no seu corpo para deixar o seu metabolismo acelerado e queimando gordura por horas e até dias. E também dá para fazer em casa. Quais? Polichinelo, agachamento, afundo, corrida estática, burpe. Porém, e concluindo, não é também fazer esses exercícios de qualquer maneira. Você precisa que eles sejam feitos na intensidade ideal para você, na combinação certa do exercícios, para dar o um estímulo para o seu metabolismo ficar acelerado e dessa maneira queimar a gordura da tua barriga e manter a massa muscular e até ganhar massa muscular para você manter o corpo todo durinho. E lembrando, mesmo sendo só a barriga, a alimentação é essencial nesse caso, pois você precisa gerar um déficit calórico, Balanço calórico negativo, comer menos calorias do que você gasta, pra quê? Pra que você possa usar os estoques que estão aqui na barriga como fonte de energia e queimar essa barriga. Aí, professor, mas eu não vou ficar magro demais, perder toda a minha bunda? Não, se você fizer da maneira certa, na intensidade certa pra você, você vai manter a massa muscular, você vai manter sua bunda, você, o homem vai manter o seu peitoral, o seu braço, e juntamente com isso, eliminar a sua barriga. Depois dos 40 anos, eliminar a barriga é diferente. Se você tentar mais do mesmo, não vai funcionar. Se você quer aprender a maneira certa de eliminar a barriga depois dos 40 anos, me segue no meu Instagram, que lá eu trago exercícios, estratégia, alimentação, para você poder eliminar a sua barriga e ficar em forma, se sentir bonito, com autoestima lá em cima, depois dos 40 anos. E se tiver mais alguma dúvida, entra lá em contato comigo, Conta a sua história e me traga as suas dificuldades para que eu possa trazer como tema aqui para você. Fechado? Um abração e até a próxima!